Olá amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem. E amigos, a alegria hoje é enorme porque estamos aqui com dois queridos amigos do nosso CERJ e também da Rádio Rio de Janeiro, o Marcos Juver, da área de ações estratégicas da Arai, do CERJ, né? Ele é também de Teresópolis, do Centro Espírita Aristides Silva. E o nosso querido amigo Mauro Medeiros, aqui da nossa Rádio Rio de Janeiro, trabalhador também do Centro Espírita Amigos do Caminho. Meus amigos, sejam muito bem-vindos! Obrigado, Sheila, pelo convite. Seja bem-vindo também, Mauro, nesse nosso bate-papo aí, que vai ser bem esclarecedor em relação aos rumos né, que nós, da Arae, Área de Ações Estratégicas do CERJ, estamos traçando para o movimento espírita. Obrigado, Júbia, obrigado, Cheirinha. É um prazer, uma alegria imensa estar aqui com vocês, compartilhando esse espaço. E realmente, o Júbia tem razão, é um tema bastante importante, relevante, para todos do movimento espírita. Espero que esse papo ajude a abrir novos caminhos aí para as novas lideranças. E, amigos, antes da gente entrar no tema de hoje, nós gostaríamos de lembrar aos nossos queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, para que participem conosco do Clube da Fraternidade. É importante para a nossa rádio, a manutenção da nossa rádio, que fica no ar há mais de 51 anos, gente. 24 horas por dia, de domingo a domingo. E para manter a nossa rádio, é necessário, é preciso a contribuição de todos, não é? Então, para maiores esclarecimentos, vocês têm o site da Rádio Rio de Janeiro, digital e ali vocês encontram todas as informações para participarem conosco do nosso Clube da Fraternidade. Não é isso, Mauro? Com certeza. Estávamos falando isso hoje, no respondendo aos ouvintes. né? O Padre foi muito feliz na abordagem dele, falando que nós fazemos isso lá com vários aplicativos, nós pagamos para ter acesso ao conteúdo. E por que não podemos também colaborar para a manutenção do conteúdo da Rádio Rio de Janeiro, que tanto consola, que tanto inspira, que tanto nos estimula? Né? Então, realmente, é uma campanha de todos nós, para a manutenção desse oásis aí em nossas vidas. É isso, é um oásis na nossa vida, muito bem falado, a nossa Rádio da Fraternidade. E, amigos, hoje é um papo muito importante, nós vamos falar sobre a Escola de Líderes 2023, é uma capacitação para as lideranças espíritas de muita importância, vai ter início agora no próximo sábado e é sobre esse assunto que nós vamos conversar com esses nossos queridos trabalhadores do CERJ, incansáveis trabalhadores da área de ações estratégicas. Eh, meus amigos, eu gostaria então que vocês começassem a falar qual é a proposta desta Escola de Líderes, né para quem não conhece, nunca participou, qual é a proposta? Quer começar a falar, Mauro? Então, é, a Escola de Líderes ela foi formatada né, em 2014 com o propósito de trazer um olhar 360 graus da administração de uma casa espírita visando a formação das novas lideranças, né? ou seja, estimular o jovem a ter um espaço de capacitação que permita que ele possa abarcar compromissos dentro das casas espíritas, contribuindo assim para a sua manutenção, a sua longevidade. Então esse foi o motivo né, que fez com que o CE se organizasse para oferecer ao movimento espírita esse espaço de capacitação. Marcos. É, eu, eu vou nessa vibe aí que, né, que o Mauro colocou, é, com esse objetivo, principalmente para 2023, focar esses futuros futuros gestores, esses jovens que já estão aí em algumas casas espíritas, para que eles possam dar prosseguimento né, a perpetuar as suas casas espíritas. Então, o que, é que a, a nossa capacitação, né, que abrange toda a área do Rio de Janeiro, está propondo? Né, oferecer a essas lideranças espíritas, principalmente os jovens que estão aí na Casa Espírita né, do Rio de Janeiro, um espaço para que eles possam é, se aprimorar, conhecer novas ferramentas para esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento bem diferente do século passado. Então, é necessário o conhecimento de técnicas, ferramentas, um modelo de gestão mais eficiente. É essa é a nossa proposta e a nossa meta né, para esse 2023. E, Marcos, esse ano vai ter um tema específico, a gente sabe que são várias semanas, vocês abordam vários temas, mas, assim, de uma forma global, tem um tema específico para esse ano? Vocês estão objetivando algo assim, mais, com mais conteúdo, com mais detalhamento para 2023? É, veja bem, Xelinha, a nossa proposta é de capacitação na área de gestão, de liderança. Então, nós vamos trazer algumas ferramentas que existem no mundo acadêmico, nas organizações. Se está dando certo lá, nós podemos trazer para dentro da casa espírita. E alguns poderão até dizer, o Mauro pode confirmar isso depois, nós já ouvimos muito isso, mas estudar gestão de conflitos, gestão de pessoas dentro da casa espírita? Sim, sim. E aí eu trago Joana de Ângeles, pelo lápis do nosso querido Divaldo, quando disse assim, que as instituições espíritas são empresas de Jesus. São empresas de Jesus. Então, nós temos que trazer o que tem de melhor, o que tem de melhor lá fora, para que a gente possa introduzir isso dentro da casa espírita, mas nunca perdendo a, a, a nossa visão, a nossa meta... Que é trabalhar a liderança servidora com Jesus. Isso aí a gente não vai abrir mão, né, Mauro? Com Jesus e sempre, né? É, o que ocorre, o que a gente tem percebido ao longo desse tempo, é que as casas elas se preocupam, de forma até natural, com alguns serviços o serviço de atendimento fraterno o serviço de passe, o serviço da divulgação na reunião pública. Então, são esses serviços. E, pelo que o Júber acabou de, de nos mostrar, a questão da gestão sempre ficou é, meio que descanteio. Sim. Porém, ela é o grande, a grande pavimentação para que tudo possa funcionar adequadamente. Né? Você vê os grandes problemas das casas, que nós, pelo menos no 17º SEU, já atendemos com dificuldades administrativas, não tinha nada a ver com os serviços, e sim com essas capacitações, com esse olhar de gestão que falta aos gestores. Então, é algo sim que cada vez está mais evidenciado e compreendido pelo movimento espírita, e o CEG então, é, se antecipando a esse fenômeno, que é um fenômeno natural, ele, então, criou esse espaço para que essas, esse conhecimento adequado à nossa vivência dentro da casa espírita pudesse ser disponibilizado, facilitado, para que as pessoas compreendam e apliquem, Não é facilitando, então, a vida administrativa e da gestão em suas instituições. E um detalhe, Sheila, muitos dirigentes, mas com muita boa fé, com muito amor no coração, é, não conhecendo, talvez, algumas dessas ferramentas que nós vamos apresentar, é, na, na sua fé, na sua, acreditando mesmo né, na, no auxílio dos amigos espirituais, eles delegam à pátria espiritual né, a condução, muitas vezes, de suas casas espíritas. Né? Ah, o mundo espiritual vai prover... Né, o, o plano espiritual, os mentores da nossa casa irão prover. Eles vão prover, sim, mas nós precisamos dar o, o primeiro passo, precisamos tomar as iniciativas, porque o, o momento que nós estamos passando, né, não só o movimento espírita, todas as religiões, inclusive foi assunto de um estudo nosso aqui recente na nossa casa, Todas as religiões estão passando por dificuldade. Não é só a doutrina espírita. Né? O problema do jovem na casa espírita também envolve outras religiões. Então, fica aí a, o nosso pedido né, para que todos possam é, ter essa sensibilidade entender, e entender o que nós iremos fazer, é trazer é, ferramentas que já estão comprovadamente eficazes lá fora para dentro da casa espírita. Repito sem perder essa liderança servidora com Jesus, que é o nosso propósito. É um aspecto muito relevante, que muitas pessoas acham complicado a aplicação dessas, desses conceitos e de ferramentas administrativas na casa espírita. E o que a gente fez foi exatamente é, tornar isso palatável, tornar isso facilitado, e fazer enxergar o quanto que o uso dessas ferramentas podem facilitar na condução da organização administrativa das casas. E nesse ano, nós estamos inovando, né? porque para cada inscrito, nós estamos pedindo que ele leve um espelho. Então, por exemplo, nos outros anos, nós tivemos uma frequência grande de gestores, muitas das vezes... É, já há muito tempo, né, como gestor da casa, e nenhuma renovação. Esse ano, nós estamos pedindo que cada indivíduo, né, cada companheiro que se inscrever, inscreva junto um espelho, ou seja, um jovem né, que já esteja ali dentro de um, um, um momento de sua vida em que ele possa também se dedicar a essa visão mais administrativa, para que ele forme esse grupo, e assim a gente facilite também a sucessão nas casas espíritas, uma vez que a parceria, a dupla, está ali se capacitando juntos, vão pensando juntos, e no momento da transição se torna mais fácil. O que eu estou achando essa... muito bacana também é essa visão que vocês estão tendo, abrangente, por exemplo, tem a parte administrativa, tem a parte financeira, porque toda instituição precisa da parte financeira, para poder existir, mas vocês falaram em gestão de conflitos, então vocês também dão essa abordagem para esse olhar mais cuidadoso para a pessoa. Quando o fa... Marcos fala, liderança servidora com Jesus, não é? sem contar também com a parte de preservação do espaço memória. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, então, nesse primeiro bloco, sobre esses módulos, o que vocês estão trazendo nessa escola de líderes e esse convite para que essas lideranças espíritas participem dessa... desse treinamento. Você vê, a nossa preocupação é tão grande na quebra de alguns paradigmas, que o nosso primeiro encontro que vai se realizar no dia 6 agora, 6 de maio, nós vamos falar de planejamento estratégico. Aí, aí, aí voltamos àquilo que a gente falou lá atrás. Né? Mas planejamento estratégico na casa espírita isso não é coisa de organizações lá fora, instituições é, que buscam no comércio, né, na, na, na, na administração externa, resultados para as suas organizações, seus stakeholders, seus acionistas? Para que isso dentro da Casa Espírita? Ora, filho, a gente sabe que muito do que acontece na nossa vida, tudo tem que ser programado, planejado o programa de hoje nós planejamos. Quando você sai de casa para, para ir ao trabalho na casa espírita, você está também planejando qual ônibus que vai pegar, qual o percurso que vai fazer, tudo tem que ser planejado. Então, nós vamos colocar aí um cardápio de propostas para os futuros e os, os atuais dirigentes, líderes de casa espírita, gestores, falando de assuntos por exemplo... É, planejamento estratégico, liderança servidora, gestão participativa, gestão de conflitos. Ah, na minha casa não tem conflito, Será? Qual a casa espírita que não tem, às vezes, problemas de alinhamento né? da, da, das personalidades, dos espíritos, dos irmãos que ali estão? Né? conflitos né? entre companheiros dentro e fora da casa espírita que trazem problemas para a casa espírita, ou até problemas externos que chegam à casa espírita. Por isso que também nós vamos falar de gestão de pessoas e da sucessão da casa espírita. Então, são temas que estão ligados né? à nossa área de ações estratégica, assim também como a preservação da memória espírita, que vai ser trabalhado, depois nós vamos falar daqui a pouco, né? o, o momento que essa, esse estudo vai ser colocado, vai ser lá para outubro, depois nós vamos falar sobre isso, né? e também trazer a, a preocupação da avaliação dentro da Casa Espírita, indicadores que promovem essa avaliação, que muitas casas não se preocupam, em mensurar, em avaliar como ela está vivendo agora, no momento, né? como pode, através dessas avaliações, desses levantamentos, melhorar o seu futuro dentro da, de uma proposta de perpetuidade na casa espírita. Então, é muita coisa, Xelia, é muita informação. isso que depois... Daqui a pouco nós vamos colocar aí as datas, né? vamos explicar cada ponto desse. Eu gostaria que o Mauro também desse o seu complemento a esse assunto. aí. É, então, como nós falamos no início, né, a ideia tem uma visão 360 graus da administração. Com isso, nós abordamos não só as questões de gestão, como o Júlio elencou, mas também é, áreas é, que as pessoas, às vezes, não compreendem bem, né, como você falou, né, Cheirinha? Ah, Por que eu tenho que ter a área financeira dentro da Casa Espírita? Por que, que eu tenho, tenho uma área jurídica? Por que, que eu tenho que ter um administrativo? O que, que isso faz? O quanto que isso contribui para o que eu estou fazendo lá na ponta? Então, essa visão é exatamente para equipar as pessoas de uma visão integrada daquilo que ocorre dentro da sua casa espírita, em menor ou maior grau. Eu tenho uma casa cuja administração é mais simples e posso ter uma casa cuja administração seja mais complexa. Então, tudo isso... É, falado nesse encontro, as, as pessoas saem efetivamente com uma visão alargada do que vem a ser um gestor de uma casa espírita. E é esse o propósito, né? nada além disso, de formarmos esses novos gestores e desmistificarmos a, a gestão da casa espírita. E quais vão ser os módulos, então, vocês que vocês estão planejando? Vão ser quantas semanas de, de, de curso? Começa em maio, cada mês vão ser dois encontros. Sim. Né? Então, tem o um primeiro módulo, sempre no início do mês, e um no meio do mês. porque estrategicamente o que, que a gente pensou? Olha, o conteúdo é extenso. Então, não adianta massificar. Então, a gente fez da seguinte maneira. Você tem um tema, por exemplo, planejamento estratégico. Então, ele vai ter uma fala é, conceitual né, desse desse princípio, depois passa-se 15 dias, aí a gente vem com uma parte prática daquele módulo e um outro módulo de uma diretoria do SES. Então, é dessa maneira que a gente está fazendo. Então, começa em maio e vai até dezembro, não é isso, Marcos? Até novembro, né? Novembro, é, dia 18 de novembro, com uma revisão geral. Né? Isso. Então, a cada mês, dois encontros, Isso. É, trazendo os assuntos que o Júlio já tem aí o, o elencado nas datas, pode trazer para a gente aí, por favor. Viu? Sim, eu posso até reforçar o que o Mauro falou, nesses encontros mensais, mas serão dois encontros mensais, como ele falou, a cada 15 dias. Então, vamos começar no dia 6 com planejamento estratégico de 14h30 às 16h30. Vai ser sempre na parte da tarde, a partir das 14h30. Até porque a nossa demanda anterior, do ano passado, foi pela manhã. Então, temos que também contemplar né? os trabalhadores que estão nas atividades pela manhã agora da Casa Espírita. E no dia 20 de maio... Exatamente isso que o Mauro falou, nós vamos trabalhar as ferramentas da administração que vão proporcionar, né, é como se fosse uma oficina, porque o nosso encontro é também de exposição dialogada, mas teremos algumas oficinas onde nós vamos trabalhar em equipe para o pessoal sentir né, no concreto, né, sair do abstrato e entrar no concreto, no fazer, né, como é possível realizar. Não, não tem dificuldade nenhuma. Não é um curso de pós-graduação em administração, de jeito nenhum. Todos estão convidados a participar. Em junho, aí a gente trabalha a liderança servidora e a gestão participativa. Em julho, a gestão de conflitos. né Em agosto, a gestão de pessoas. Em setembro, a temática é sobre os indicadores de avaliação, né? o público, a preservação da memória espírita que hoje a Arai está levantando né, essa, essa proposta e, e aqueles que desejarem entrar no site do CERJ é só digitar no Google Arai-CERJ aí vocês vão ver lá as entrevistas que nós realizamos com o nosso companheiro Rubens, né? realiza com os dirigentes das casas centenárias né? para a preservação da memória, e isso também faz parte da Arai, né? porque muitos esquecem de recolher dados, as fotos, né? fazer um acervo importante da sua casa. Né? E vamos finalizar, talvez para mim é o ponto mais importante, é a cereja do bolo no dia 4 de novembro, nós vamos ter como tema o movimento espírita e o um jovem protagonista. De que maneira nós vamos trazer de forma efetiva o jovem e trazer aquele jovem que saiu da Casa Espírita de volta para as nossas instituições? Então, é do dia 6 de maio até o dia 18 de novembro. Nós vamos fazer uma revisão geral, sempre às 14h30, iniciando às 14h30. Vai ser aonde? Vai ser presencial ou vai ser híbrido? Vai ser online também? Vai ser online e depois nós vamos disponibilizar daqui a pouquinho o site né, para as inscrições. Para as inscrições. Tá? Nós vamos passar aí para vocês aí. É, Marcos, então vamos conversar então, sobre cada módulo Para você contar para a gente como é que vai ser Então, tudo começa no site que a gente vai passar daqui a pouquinho para vocês né? No dia 6 de maio, ainda tem vagas viu? Próximo ainda sábado, vagas. gente, próximo sábado é, Vai ser pela plataforma Zoom, né? que cabe 100 pessoas Tranquilo na nossa plataforma aqui Mas ainda existem vagas, ainda dá tempo para o pessoal se inscrever então, no dia 6 de maio, sempre às 14h30, vamos reforçar o horário da tarde, 14h30, né? até às 16h30. Então, 6 de maio, iniciaremos com planejamento estratégico. Né? E, como o Mauro falou, 15 dias depois, entram as ferramentas da administração para a gente saber trabalhar, materializar Toda essa parte que nós vamos comentar, que nós vamos dialogar, através de pseudos oficinas. Pseudos, não. Verdadeiras oficinas. Né? E, nesse dia 20, sempre 15 dias depois da abertura de cada mês, nós temos a participação de uma diretoria do CERJ. E, dessa vez, vai ser a área de unificação, junto conosco, no dia 20. E o Mauro pode falar mais sobre isso. Então, é, o tema planejamento estratégico ele visa o quê? Ele visa, visa nós tirarmos da subjetividade do nosso planejamento e trazê-lo para o concreto. Então, as ferramentas que nós vamos apresentar servem para isso para que você possa vislumbrar, no médio e longo prazo, quais as ações que você precisa implementar, quando implementar como implementar, quem vai implementar, quais são os riscos possíveis durante o percurso. Então, isso, o planejamento estratégico permite que a gente identifique e materialize de forma organizada todas essas ações, tá bom? E o, a área de unificação, ela não vai falar o que, que a área de unificação está fazendo no movimento espírita, mas para que a, o gestor da casa espírita se sinta incluído dentro do movimento espírita, que ele saiba se situar, saber como é a organização do movimento espírita, como ele está situado, como ele contribui para o fortalecimento do movimento. Então, por isso que as áreas da, da do CR, eles estão inseridos na Escola de Líderes, para que a gente possa saber em cada diretoria como eu, enquanto instituição, Estou participando, me sinto integrado né, dentro daquele, daquela temática. Então, nesse primeiro dia, nós vamos falar sobre essas duas coisas. O planejamento estratégico, ou seja, como eu organizo, materializo o meu planejamento. E, no segundo encontro, como eu, enquanto instituição, estou inserido no movimento espírita e o quanto eu contribuo para os resultados esperados. Perfeito. Repetindo que isso em maio. Em junho, no dia 3, estaremos é, dialogando, refletindo sobre a liderança servidora. E 15 dias depois, falaremos da gestão participativa, da importância dessa gestão compartilhada com os companheiros de vários departamentos da Casa Espírita. Nós vamos falar sobre isso, da importância do alinhamento né, estratégico, de estar ciente do que o outro companheiro também está fazendo dentro da Casa Espírita. E a área do Sérgio que vai é, trabalhar conosco, compartilhar conosco dessa realidade, é a área financeira. A área financeira estará conosco no dia 17 de junho, a fim, né, a área financeira da... do Sérgio, para esse, esse propósito aí. É, nesse dia, então, nós vamos estar falando sobre três temas, né? nesse mês, vamos estar falando sobre três temas. O primeiro, que é a liderança servidora, é saber se identificar como líder, saber como a minha condução influencia no comportamento, nos resultados daquilo que se propõe fazer dentro da casa espírita. Ninguém trabalha sozinho, todos nós temos de alguma maneira o exercício dessa liderança, hora liderando, ora sendo liderado. E é um fenômeno social natural, nós precisamos enxergar isso, precisamos enxergar que existem lideranças formais, lideranças informais que convivem conosco, e muitas das vezes são essas lideranças é, que... É, às vezes até de forma incompreensível, são geradoras de conflitos. E aí a gente vai ver lá na frente, quando falarmos de gestão de conflitos, como é que isso se encadeia, né? se se integra. O planejamento estratégico é o tema que mais nós falamos nesses dois últimos anos, sobre aí a febre do colegiado. né Existe muita confusão, muita dúvida que as pessoas trazem se, ah, eu devo ser presidencialista, eu devo ser colegiado, eu devo mudar meu estatuto? E aí a gente traz a, a ideia da gestão participativa, que independe da forma como eu organizo administrativamente a minha instituição. O importante é fazer a integração das áreas, e é isso que nós vamos mostrar como fazer e os benefícios que isso traz. E a área lá financeira... De novo, né, não é dizer o que, que o Sérgio pretende fazer, quais as dificuldades financeiras do Sérgio, não. É mostrar aquilo que a Xelinha falou lá no primeiro módulo. como é a ação da diretoria financeira, ou da área financeira, para manutenção das demais áreas. Porque a, a gestão financeira ela é o combustível do motor, né, e cada engrenagem, ou seja, cada área compõe o um motor. Sem esse combustível, o motor fica parado, não adianta. Né? Então, é dessa maneira que nós estamos integrando todas essas áreas do conhecimento. Perfeito. Lembrando o que o Mauro falou, essa gestão participativa ela pode se dar através do, da, do presidencialismo na Casa Espírita ou então com, através de um colegiado. Né? Bastando que você convide os companheiros ao seu redor para também participarem da administração da Casa Espírita porque a gente sabe que uma liderança ela pode atrair e também pode afastar futuros companheiros, trabalhadores né? dentro de uma casa espírita. E aí que chega a gestão de conflitos, que vai ser no dia 1 de julho. Né? 15 dias depois, as técnicas de aplicação para amenizar esses conflitos. Né? E aí vocês vão dizer, como a Cheilinha falou antes, existe conflito na casa espírita? Ora, a gente costuma dizer, quando a gente entra nesse tópico da, do nosso treinamento, que basta ter duas pessoas para que haja conflito. Aí eu sempre brinco assim: mas tem gente que sozinha já entra em conflito com ela mesma. A gente sabe, tem umas pessoas aí que sozinha já entra em conflito com ela mesma. Mas, tecnicamente, para ter conflito, basta ter duas pessoas. Então, nós vamos estudar isso no dia 1 de julho. E, 15 dias depois, as técnicas de aplicação, convidando os companheiros da área de educação, da área de evangelização do CERES, e a AX também, para fazer essa, essa dobradinha no dia 15 de julho. Então, mais uma vez, né, dando um pequeno spoiler aí de cada módulo, é, a gestão de conflitos ela visa exatamente identificar... É, de forma preventiva os possíveis conflitos que vão surgir naturalmente. E outra coisa, desmistificar que o conflito é uma coisa ruim. Às vezes não é, depende da abordagem que nós temos sobre aquele episódio. Muitas das vezes o conflito ele evidencia ajustes necessários naquela área. E aí, se ele não aparece, a gente acha que está tudo bem. Então, a gestão de conflitos é exatamente para que a gente aprenda a ler esses, esses episódios né? e, com as técnicas, a gente saiba bem conduzir. Por isso que ele vem depois da liderança servidora, porque isso é uma ação direta das lideranças. Então, cabe ao líder estar atento a essas questões para que possa, de forma preventiva, agir para mitigar os efeitos, é, muitas das vezes, destruidores né, de um conflito quando não ele é observado. E aí, no segundo dia, nós vamos, então, trazer as técnicas, né, nós temos aí a arbitragem, temos a mediação, né, que são técnicas de você tratar as, as, as, os conflitos, né, os agentes envolvidos nos conflitos. Vamos falar do conflito pessoa-pessoa, grupo-pessoa, grupo-grupo, são coisas que as pessoas vivem, mas não identificam. Por isso a, a, a grande importância de nós estarmos no espaço em que essas coisas são trazidas de forma didática e a gente consiga enxergar aquilo que acontece e a gente não associa. Então é, é importante trazer esse tema porque muitos dos problemas de evasão se dá por uma ma gestão de conflito. Né? Então, isso é muito importante nós vamos estar lá. E a área de educação, né, que é a área da evangelização, também trazendo a importância do encadeamento dessa formação. Às vezes a gente fica preocupado assim, ah, eu tenho que ter uma boa evangelização infanto juvenil, ah, eu tenho que ter uma boa mocidade, ah, eu tenho que ter uma boa divulgação doutrinária. E se esquece que isso é um fio único, eu tenho que conduzir a minha evangelização para já preparar a minha mocidade, para que essa mocidade já seja preparada para ser um bom trabalhador. Então, elas não estão instantes, pelo contrário, uma impulsiona a outra, uma retroalimenta a outra. Então, esse é o propósito da área de educação, é estar presente dentro da escola de líderes desde 2014. E nós vamos reforçar essa presença do jovem ao lado do gestor da Casa Espírita, né, participando dos projetos da casa, trabalhando nos projetos da casa, né? Introduzindo o jovem ao trabalho que em breve ele será convidado a participar de forma efetiva, né? E aí em agosto nós teremos gestão de pessoas e a sucessão na casa espírita. Gestão de pessoas no dia 5 de agosto, e no dia 19, quase 15 dias depois, a sucessão na casa espírita. Então, a, a importância de estudar o relacionamento, como nós falamos, né? o relacionamento interpessoal, o relacionamento intergrupal, se faz necessário. Né? E quanto mais conhecimento, né? é, mais técnicas, né? mas capacitações dermos aos futuros e atuais gestores de casas espíritas nesse campo é muito importante, porque receber bem os companheiros, trabalhar bem com os companheiros dentro da, da instituição espírita é muito importante. E daí vem uma quase uma consequência, né? que é a sucessão na casa espírita. Como se dá essa sucessão, ou como não se dá? <risos> também temos que questionar isso, né? Juntamente com a participação da área administrativa do CERJ, que vai ter muito o que falar sobre esse tema também. É, esse, esse, de novo, nós vamos ter, do, nesse mês, três temas importantíssimos. Né? A gestão de pessoas, todos esses temas, eu acho que a Cheirinha já deve né, pega o sentido da coisa, né? Todos esses temas fazem com que a gente aprenda e se acostume a pensar a casa espírita. A casa espírita, além de ser um espaço de convivência, ele tem que ser um espaço em que a gente pense no que fazer, como fazer, e da melhor maneira fazer. Então, quando nós falamos em gestão de pessoas, nós estamos falando do principal agente da casa espírita, que é a pessoa. Então, se nós não temos pessoas, não existe casa espírita, né? Então, as pessoas elas têm que ser, sim, o alvo de todos esses nossos pensares. E, principalmente, na colocação do indivíduo no melhor espaço onde ele possa se sentir bem e desenvolver um bom trabalho. Então, gestão de pessoas tem esse olhar, né? um olhar mais de é, alocação do recurso, de capacitação do recurso, para que a gente possa prestar um bom serviço. Depois, a sucessão é um ato contínuo disso. Ou seja, qual seria o um mundo ótimo? O um mundo ótimo é que o gestor, ainda no, na, na continuidade da sua gestão, já preparasse o seu sucessor para que a transição fosse natural. E essa é uma das grandes dificuldades que nós enxergamos ainda no movimento espírita. O pessoal fica ali roendo o osso, e não solta. Ou seja, quando há vacância né, do local, pensa em alguém, alguém tem que assumir, e às vezes aquela pessoa não está preparada para receber aquele encargo, aquela função. Então, a gestão, a sucessão visa isso, estimular os companheiros a enxergar como uma naturalidade e uma forma salutar, de preparar com antecipação os futuros gestores e sucessores de cada área e também da Casa Espírita. E a área administrativa, a área administrativa ela vem é, amalgamando tudo isso, mostrando as responsabilidades que um gestor assume quando ele prende o seu CPF, por exemplo, dentro da administração pública federal da responsabilidade, na condução da, durante aquele período. Então, as questões legais, aquilo que a Casa Espírita, enquanto pessoa jurídica, é sujeita, tem que cumprir. Muita gente recebe ou está na direção da Casa Espírita e não sabe, não faz a menor ideia das responsabilidades administrativas jurídicas que ela está submetida. Então, cabe também dentro da... da da escola de líderes, como eu falei, uma visão 360 graus, alertar e orientar os companheiros dentro desse aspecto. E reforçando essa parte que o Mauro falou da sucessão, para o dirigente começar cedo, como ele falou, antecipar essa sucessão. Porque se existe determinismo na doutrina espírita, uma delas é que a gente vai desencarnar. E você não vai passar o serviço, não vai passar as suas ideias, não vai preparar uma nova pessoa dentro daquela área que você atua. Então, isso nos preocupa bastante. Inclusive, é um dos pontos de grande atendimento que nós aqui da Araia fazemos com algumas casas espíritas, devido ao desencarne do seu dirigente, e ele não preparou uma equipe ou um novo substituto não precisa ser é, colegiado, como nós falamos aqui. Não há é aquela gestão participativa. Não houve antes essa gestão, o que vai dificultar a sucessão. E nós temos muitos casos assim. E em setembro, né, Mauro, nós teremos um momento, os, o mês de setembro voltado para a avaliação e os seus indicadores. Só para isso. Porque a Casa Espírita, aliás, o Movimento Espírita, eu tenho o hábito de fazer avaliação. Dificilmente eu vejo no final de um seminário, de um congresso congresso até tem, né? No, na Comerge, no ENEF, a gente até vê as avaliações acontecendo. Mas no dia a dia de uma casa espírita, nós não avaliamos o que está acontecendo. Então, nós não temos instrumentos, indicadores, estatísticas para planejamentos futuros. Não temos, porque não temos é, insumos para isso. Então, mês de setembro vai ser dedicado à avaliação e os indicadores. E quem vai fazer essa dobradinha com a gente no dia 16 de setembro? Dia 2 é a avaliação. Dia 16 de setembro é a equipe da área de, de relacionamento externo da, do Sérgio. Então... É, essa parte, eu creio que é uma das mais importantes a título de gestão. Porque o que não se conhece, não se gerencia. E se você não faz mapeamento, você não conhece. Então, não adianta você chegar no final do ano, vamos fazer uma análise do ano. Você não tem dados para fazer. Tudo vai ser subjetivo, vai ser achismo. Então, nós temos que começar a acostumar a planilhar informação para que ela nos mostre se estamos no rumo certo ou não. E o, o tem toda a razão quando diz que o movimento espírita não tem esse hábito, né? não sabe, não tem o hábito, não busca se capacitar, muitos acham que é bobagem, só que isso vai se refletir quando, numa tomada de decisão, você não sabe para onde apontar. Então, quem faz esse, essa sinalização é... A avaliação por meio da, do acompanhamento dos seus indicadores. Por isso o nome já diz indicador. Para onde eu estou indo? Eu estou dentro daquilo que eu planejei, lá no planejamento estratégico? Eu estou seguindo para alcançar o objetivo ou eu já fugi completamente do, do que foi planejado? Quais as dificuldades que eu encontrei no meio de caminho? Como contornar? Será que eu devo replanejar agora? ou posso seguir até o final e lá da a gente vê. Então, tudo isso é importante porque é por meio de ferramentas concretas e fáceis de você fazer esse acompanhamento e as informações irem te alimentando. Olha, estamos bem, estamos seguindo um bom caminho. Olha, isso aqui aconteceu aqui no meio do percurso e vai nos atrapalhar, vai nos atrasar, vai nos impedir de seguir adiante com determinada ação. Então, isso é muito, muito importante a área de ações externas, ela é também uma forma, assim como da unificação, de nós percebermos que a casa espírita não está aliada na sociedade, ela interage com a sociedade, não só quando a sociedade vem até ela, mas quando também nós vamos até a sociedade, mostrar que o movimento espírita organizado, ele está aí para contribuir para uma sociedade melhor. Então, de novo, é uma diretoria do Sérgio que vai trazer esse olhar para que a Casa Espírita se enxergue dentro da sociedade como agente transformador. Perfeito. Aí, chegando em outubro, nós vamos entrar numa área recente, de recente é, preocupação da Arai, que é a área de preservação da memória. Nós vamos, no dia 7 de outubro, outubro estudar a importância da preservação da, da memória, juntamente com uma atividade prática que vai ser realizada no dia 21 desse mês, no mês de outubro. Né? E, os, e os convidados desse mês será a AXE e a área também de evangelização, a área de educação e de evangelização, que retornará aqui no dia 21 de outubro. Então, a preservação da memória também... Nós temos espaços muito interessantes lá no link do Sérgio, onde está Arai barra Sérgio. você poderá encontrar vários momentos né, em que alguns dirigentes fazem os testemunhos né, da história da sua instituição, do que, do que ele realiza em relação à preservação da memória. E é uma forma também da gente incentivar os companheiros de várias casas espíritas, e vocês que estão nos ouvindo agora na rádio, de ter também essa preocupação de preservar a memória da sua casa, né? de acordo com os anos que vão passando, como é que nós podemos fazer isso? Então, o mês de outubro vai ser dedicado a isso, a preservação da memória e as atividades práticas do dia 21 de outubro, para que possamos entender de forma prática e eficiente como é que isso pode ser realizado. É, essa área ela é conduzida com maestria né, pelos nossos irmãos Jurema e Rubens, Né, são pessoas muito qualificadas nesse segmento e que fazem um trabalho de conscientização muito, muito bom é, na preservação da memória. Porque se nós temos um movimento espírita, é porque tem histórias que contam desde a chegada do movimento espírita no Rio de Janeiro, falando do Rio de Janeiro, né? e todo esse transcurso dessas casas, as dificuldades vencidas, as lições aprendidas e tudo isso está dentro da preservação da memória, né? E eles vão trazer como fazer isso e os benefícios que esse cuidado dentro de cada casa espírita traz para a história do espiritismo no Rio de Janeiro e no Brasil. E as outras áreas, né? Elas também dentro do enfoque que nós já trazer trouxemos anteriormente das demais elas vão complementar esse encontro falando aí dessa integração das áreas que ainda, principalmente a área de educação, que é muito grande, né? não caberia no encontro só, ela vem complementar aí nessa nova data. E finalizando, né, Mauro? Em novembro, né? onde eu disse anteriormente que é a cereja do bolo, né? é o movimento espírita e o jovem protagonista que nós, da Araia, iremos fazer esse trabalho de conscientização das casas espíritas em relação ao jovem protagonista no movimento espírita. E no dia 18, uma revisão de geral, né? Esse, o jovem protagonista, dia 4 de novembro, e no dia 18 de novembro, uma revisão geral de tudo aquilo que nós falamos durante todo esse ano letivo. Né? Nós vamos. Essa liderança e a capacitação dos nossos líderes. é esse Essa é uma novidade do, da Escola de Líderes de 2023, onde nós vamos trazer aí esse espaço para tratarmos especificamente da juventude no movimento espírita. né Nós tivemos aí um impacto gigantesco na época da, da pandemia, uma evasão, não só, como o Júlio falou muito bem, no movimento espírita, mas em, todas, em todos os segmentos religiosos, nós tivemos uma invasão muito grande e precisamos resgatar isso, porque senão as casas espíritas estão fadadas a cair igual ao dominó, porque a média de idade das nossas casas regulam aí em torno de 50, 55, 60 anos. Então, num prazo muito curto, nós estaremos aí ameaçando a continuidade das nossas instituições. E é mais do que hora de nós sentarmos e pensarmos juntos é sobre esse resgate da da, da, do, da juventude né, para o movimento espírita. Então, sabermos se os modelos que adotamos até então ainda estão adequados, se a linguagem ainda está adequada, se a forma de abordar o jovem e permitir que ele ident se identifique com a instituição, está melhor aplicada, porque a gente sabe que estamos vivendo momentos muito diferentes. Hoje, com o advento da tecnologia, né? Como, será que nós vamos botar os jovens todos numa sala, tipo escolinha, e vamos ter um monólogo? Será que isso funciona ainda? Ou vamos inseri-los porque eles, sim, é o momento deles nos ajudarem é de facilitar o acesso à tecnologia, porque isso já vem nesses espíritos que estão chegando. Né? Então, é o momento de nós reconstruirmos a relação com a juventude e promovermos essa fidelização ao movimento espírita. Então, essa é a nossa novidade, como o Júlio falou, a cereja do bolo, que nós estamos trazendo para essa versão na edição 2023. E eu queria saber o seguinte, quais são os pré-requisitos do curso? Eu achei fantástico, vocês estão com muito conteúdo bacana. E eu queria que vocês abordassem melhor a questão do participante espelho, né? Para as pessoas poderem entender melhor quem desejar se inscrever aí no nesse curso é da de Escola de Líderes. A liderança espírita não exige, não exige um pré-requisito nenhum, nem muito menos acadêmico. Porque vocês vão dizer, poxa, mas são termos usados na academia e tal. Não, nós vamos trazer isso à luz da doutrina espírita e convidar todo aquele que está preocupado com o futuro, com as diretrizes futuras de suas casas, né? convidando também o jovem para participar. E o Mauro poderá falar melhor desse convite-espelho, como foi que nós idealizamos, para exatamente incentivar o jovem, em parceria, com aquele companheiro da sua casa espírita, de pensarem de uma maneira homogênea para o benefício da própria instituição. Não é isso, Mauro? É, exatamente, Júlio. É, nas edições anteriores, nós fomos observando que as casas espíritas, o movimento espírita, não entendeu a proposta da escola de líderes. Então, nós tivemos muitas pessoas é, que eram inscritas nas suas casas, mas não eram ouvidas dentro das suas casas. Olha que, que, que complicação, né? Então, a gente sempre orienta isso, poderíamos dizer que seja um pré-requisito, que as pessoas que se inscreverem para a Escola de Líderes sejam aquelas que a Casa Espírita queira ouvir é porque elas serão agentes não só multiplicadores, mas também transformadores. Então, se você manda só para cumprir vaga, o efeito vai se perder. A pessoa vai se capacitar, mas para a casa espírita, aquele conteúdo acaba se perdendo. Então, o que a gente orienta é para que é, sejam inscritos essas pessoas que potencialmente é, sejam futuros gestores ou atuais gestores, mas que venham com esse olhar de modernização da gestão ou um update né, de conhecimento para ser aplicado de fato. Então, a gente está falando de gestão, não necessariamente precisa ser o dirigente, o presidente da Casa Espírita, eu acho que tem que ficar bem claro para as pessoas poderem entender, quem nunca participou, entender realmente a proposta. Pode ser qualquer pessoa da Casa Espírita que não precisa estar na presidência, ter diretoria, não. ter cargo, nada disso, não é? Perfeito. Exatamente. Nós tivemos, tá. inclusive, pessoas de outros grupos religiosos fazendo parte dessa escola de líderes. Por quê? Porque eles entenderam a importância da gestão. É? Gestão. Então, no é. nosso caso... É, não, precisa, não é obrigatório que seja membro da diretoria atual, que, que seja envolvido com gestão, não. A ideia é formar novas lideranças, essa é a ideia. Com relação ao espelho, é exatamente para que a gente estimule o companheiro a participar dessa formação. Porque Uma vez você sozinho, é um olhar. Quando você está numa dupla, você já se sente mais confortável, né? Então, quando a gente pensou né, nessa, nessa proposta, é com essa visão, ou seja, vamos colocar as pessoas em dupla, porque aí eles têm um espaço de discussão interno e uma, uma liberdade maior de fazer parte da capacitação. Então, foi essa uma, uma ação estratégica de facilitar a, a inserção desses irmãos e da juventude nessa edição de 2023. É um laboratório que nós, se der certo, pretendemos fazer para frente também. Não é obrigatório, né? é desejável. Ou é obrigatório que leve o. Um... É, é desejável. É desejável. Né? Tanto que já recebemos assim, pedidos de jovens que querem entrar. A casa não topou entrar com ele. Eu posso entrar sozinho? Pode e deve. Porque ah, esse vai ser a alavanca do futuro. Né? Ah. Aliás, foi até um desafio que nós colocamos ao Auriston, que é o novo coordenador diretor aqui da, da Arai. Eu, Auriston, eu fiz um pedido a ele no semestre passado ainda, em 2022. Eu quero que a faixa etária diminui do nosso curso de liderança. A faixa etária está muito alta. Eu queria que essa faixa etária, a média de faixa etária, diminuísse. Aí ele teve essa grande sacada que nós, eu e o Mauro, concordamos de forma imediata. Uma grande sacada de trazer esse, esses valores que estão chegando à nossa casa espírita. A nova era está aí, né, gente? Está é. na nossa casa e na nossa casa espírita também. A era nova já está aí. E eles têm muito o que contribuir. Basta dar o espaço, como nós falamos antes, na, na, na área de você saber administrar de forma conjunta né, Com todos os recursos humanos que você tem Não só materiais, mas humanos também Dentro de uma casa espírita E é isso que caracteriza uma casa espírita A casa espírita é formada por espíritos Encarnados e desencarnados Mas encarnados também E com capacitação para poder levar à frente Esse é o nosso intento Ou seja, um jovem... Né, que teve que perguntar se poderia participar ah, quando... Exatamente. O Mário, teoricamente, o Maduro né, teria que ser um comentador. Exatamente. Essa liderança não está fazendo bem o seu papel e nós identificamos uma liderança surgindo, porque Perfeito. quando o jovem faz essa proposta, ele está com o olhar já lá na frente. Então, é, é exatamente o exemplo dessa liderança informal que as lideranças formais estão deixando escapar. A Escola de Líderes, ano passado, ela ganhou um anexo, que é o Laboratório de Vivências. Né? Então, nesse Laboratório de Vivências, é que a gente faz uma, uma abordagem mais prática, efetivamente, né? onde as pessoas vão para casa, vão elaborar os documentos e apresentam depois o resultado. Nessa nessa edição de 2023, nós vamos ter é, a parte prática como exercício guiado. Né? Então, nós vamos trazer, por exemplo, vamos falar sobre é, matriz SWOT. Então, nós vamos desmistificar a matriz SWOT, explicar como ela funciona e trazer um caso guiado. Aí, no módulo do laboratório, que provavelmente vai ser no ano que vem, no laboratório, essa mesma turma... Ela retorna e vamos aplicar, e aí são eles que vão aplicar nos exercícios que nós vamos demandar para que eles consolidem o conhecimento. Então, foi desse jeito que fizemos no ano passado, deu muito certo, né, Júlio? Sim. E a gente está repetindo agora. Então, esse ano, 2023, é o um espaço de informação, e em 2024, provavelmente, com laboratório de vivências será um momento de consolidação do conhecimento. Mauro, como é que podem ser feitas as inscrições? Então, pessoal, é, quem estiver interessado, entre no site do CERJ, lá vocês vão ter o link para a inscrição da Escola de Líderes 2023, inclusive com outras orientações que lá estão, além do conteúdo, né, que será também a, utilizado para essa capacitação. É, também quero deixar aqui o meu agradecimento à Cheirinha, ao Juve, à Rádio, que abre esse espaço fantástico para que a gente possa divulgar aquilo que o Movimento Espírita está realizando em benefício das nossas casas. Então, desejo a todos aí ânimo, coragem, né? e venham fazer a Escola de Líderes, porque isso vai ajudar e muito a todos vocês e as nossas instituições. Então, eu gostaria de agradecer... Primeiramente a Sheila, a rádio né? E convidar a todos esses nossos ouvintes da rádio Aqueles que verão, ouvirão a gravação futuramente Também a conversar dentro da Casa Espírita Olha, vai ter um curso, um treinamento Uma capacitação de liderança espírita Convidem, tragam, serão todos muito bem-vindos Eu gostaria de vê-los conosco a partir do dia 6 de maio Nesse próximo sábado, todos juntos Nesse nosso projeto Que é de Jesus, não é nosso Não é da Arai, não é do Mauro, não é meu É de Jesus É de Jesus muito obrigada, Mauro, muito obrigada, Marcos, pela participação. É uma alegria enorme estar com vocês aqui. Fica novamente o convite, amigos, no site do Sergi, serge.org.br. Ali tem todas as informações para essas inscrições e o curso que começa agora, no próximo sábado, dia 6 de maio. Né, a partir das duas e meia da tarde. Então, fica o convite e agradeço sempre a todos os amigos da rádio, pela companhia, que vocês tenham uma boa semana, paz e bem a todos e até semana que vem. Tchau, tchau!